Veio o cabelo, agora eu vou experimentar um leite vegetal que eu comprei. Tinha um coração de Tava muito calor, mas começou a chover. E agora tá mais tranquilo Pra estudar O piral saiu, mas no meio do caminho deu umas, né? É, a gente deu umas perdidas. É, deu umas perdidas no, no meio ali. Ok, vamos de novo? Vamos. Sabe o que, é que eu quero? É, violino. Coitada. Incompreendida. A clave de dó. Literalmente, eu não compreendo. Já estou com a postura errada. de estudar violino eu decidi que eu vou voltar a treinar e voltar a ter uma vida ativa 13 coordenadores do INEP pediram exoneração coletiva vamos chamar a Basília Rodrigues Basília, você já tinha né, apurado essa história dessa... eu vou tirar o breu velho do meu violino, vou limpar ele e depois eu vou passar o... Um negócio pra deixar brilhoso Empolgado, empolgado Eu não sei se a câmera vai dar pra captar Mas vocês conseguem perceber Que aqui ele tem um brilho E aí ele começa a ficar Fosco Isso é breu velho Que grudou e Eu não tirei a tempo Sabe? Ai, eu acho que aqui vai dar pra ver melhor Olha, perfeito Aqui, ó Tá vendo bem a divisão, ó? Quando eu passo o dedo, dá uma disfarçada, mas enfim. Vou tirar tudo isso. Vou limpar isso aqui também, que tá bem sujo Que é a estandarte que cheira lá, lá, lá, Espero que eu não destrua meu velino. É, ficou belíssimo. Olha isso! Depois de muitas horas, de quase desistir um violino novo, quer é. dizer, tipo, novo não, né, mas ele foi polido, eu estou muito feliz com o meu trabalho. É isto, em breve mais novidades para Madonna. Bateria. Ontem eu fui dormir bem cedo, era umas nove da noite e eu já tava na cama, deitada, muito cansada Porque eu tinha ensaio, né? E aí dormi bem cedo e hoje eu acordei umas sete da manhã bem disposta E enfim, agora são nove, eu vou tomar o café da manhã eu já bebi bastante água, já lavei o rosto, já tomei banho, já fiz tudo. É, vou tomar um café agora que vai ser mamão com granola e café, porque é isso que eu como. Em café da manhã eu não gosto de comer muita coisa pesada e tal. E vamos, né? Já imprimi os locais de prova, meu e da minha mãe. A gente vai fazer prova na mesma escola feliz Tô mais confiante que ano passado Vem aí Vem aí Meu café é um mamão Um granola, um mamão Do mamoeiro daqui de casa mesmo E o meu café é preto Que está aqui Acabei de fazer, acabei de passar Vamos comer agora Tá chovendo, daqui uma hora e dez minutos os portões abrem, eu vou dar um, um trago no meu cabelo. Eu não falei nada do primeiro dia porque eu só fiz a prova, voltei pra casa, assisti um pouco da live do Me Salva, de correção, mas quando eles começaram a corrigir as questões eu não assisti. Eu não quero corrigir meu ENEM agora, porque não, não vai fazer diferença na minha vida. Eu corrigi agora. Eu vou esperar o resultado oficial, as notas e tudo mais. Vou me inscrever no processo seletivo da faculdade que eu quero entrar. A partir disso, se eu não passar, que eu acho que eu vou passar, eu estou confiante, mas eu só vou voltar a estudar depois do BBB Porque eu me conheço. Vou revitalizar o meu cabelo. Porque tem um concerto também hoje à noite. Concerto não. Restal. Pra ser uma coisa menos pra eu fazer. Daí eu eu só me preocupar com a maquiagem, sei lá. E é isso.